Alô, oi, oi, oi. Boa tarde, gente. Tudo bem? É... Meu nome é Lucas. Eu sou sócio fundador da Mad pixel Studios. Nós somos uma desenvolvedora independente aqui de Brasília. É... E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre processo de produção de jogos, né? É... Um pouquinho do meu background primeiro, né? É... Eu sou artista e produtor na Mad pixel Aqui estão os contatos de vocês, se vocês quiserem seguir os contatos da gente, se vocês quiserem seguir lá. É... E a Medipixel começou dentro da Universidade de Brasília, né? Todos nós éramos é, estudantes, calouros de ciência da computação, e a gente sempre quis desenvolver jogo, né? A gente virou amigo muito rápido, fazendo uma call do Skype para jogar Dota, CS e tal, e sempre tinha aquele negócio de, putz, esse jogo seria melhor se ele tivesse isso. É, a gente poderia fazer um jogo daquilo etc e em 2014 surgiu a oportunidade da gente participar de uma maratona de desenvolvimento de jogos né, uma game jam a gente foi lá a princípio para para aprender para ver como é que era a cena local né e é, focamos em fazer o projeto mais finalizado possível né. é, acabou a jam a gente acabou ganhando né e saímos de lá e montamos a empresa Atualmente, a gente trabalha em três frentes, né, jogos para advertais, em jogos educacionais e também em jogos autorais. né. Esse projeto que vai estar passando aqui é o jogo que a gente tem trabalhado esse ano. O nome do projeto, por enquanto, é Mad Way to Heaven. Era para estar tocando esse vídeo, não tá? Enfim, a gente vai estar ali com o stand no stand do CDT. Se vocês quiserem jogar nossos jogos, ver... O Medway to Heaven, como é que ele está, que ele está em estágio de pré-produção. É... Começou. Vai ter uns brindezinhos lá também, né? caso vocês queiram jogar e tal. Vai ter livro, vai ter copo, vai ter um monte de coisa. Né? Esse projeto ainda está em estágio de pré-produção. Né? O que a gente trouxe aqui essa semana foi um pré alfa A ideia do jogo é que ele é um roguelike plataforma. Né? Então, toda vez que você começa a jogar, ele cria mapas novos, ele bota inimigos em lugares novos. E além disso, né, ele tem um estilo de arte muito próprio. Assim. A gente tentou pegar um pouco dos desenhos que estão bombando na atualidade, transformar isso em pixel e fazer o jogo. É, enfim, Eu escolhi esse tema de palestra porque eu vi uma necessidade muito grande no cenário local. Né? Porque eu vejo que muitos projetos começam, eles têm uma ideia muito boa, o design é bom, só que eles não conseguem continuar esse projeto e chegar a lançar o projeto e levar ele para o mundo. Né? E aí, como eu tenho tomado mais um papel de produtor na empresa, da é... Steam, eu não sei se você sabe disso, porque tinham muitos desenvolvedores é, de outros países que faziam jogos que eram scams, né? Só para a pessoa ganhar aquelas cartas da Steam e botavam para vender. E aí, com o lucro, eles estavam quebrando o marketing da Steam, né? Aí eles botaram essa taxa de 100 dólares para garantir que quem vai estar tá publicando aquilo realmente tem um interesse, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não, tá. Foi bem rapidinho aqui, mais do que eu esperava até. É, quem quiser conversar com a gente depois, é, a gente está ali no estande do CDT da Mad Pixel. Tem vários jogos que a gente desenvolveu, tem um projeto com realidade aumentada e também vai ter vários brindes durante a semana e talvez um campeonato de Jokenpo, talvez valendo coisa boa. Então passem lá depois. É, se quiserem seguir a gente nas redes sociais também. Ai, cara. Aí, essas aqui são do estúdio e ali é meu Instagram, vocês consegue falar comigo ali. Muito... Oi. Disponibilizar o slide? Cara, eu posso, mas eu não sei como é que eu te passaria isso. Tipo, eu não sei, se você quiser passar no stand e me deixar teu e-mail, teu número, eu posso te passar o slide, sem problema. A gente vai ficar aqui todos os dias, do começo até o final da Open. Assim. Todos os dias a gente vai estar aí. É só passar lá. Obrigado, viu, gente?